Não, mas, mas a impressão é se você conhecer alguém, se conhecer alguém. Por exemplo, eu sou seu fã. Obrigado, eu, bolo, eu tô, obrigado, obrigado irmão. Obrigado. eu também Mas você tô... me fala que você era muito pau no cu. Quem? Mas Ela, é. M... O, a, a, as pessoas por pra fora, falavam, hum. Rapaz, aquele é, é. cara é arrogante pra caralho. Ele é, ele é. Pô, cara, pau no cu pra caralho. Ele é um pouco Na época é. de pânico, bem... Na época. Eu falei, fala, eu é falei, metido, é. Não é possível, cara. É sério, é um pau no cu, cara, é um pau no cu. rapaz Eu acho também. Tu também acha bom. <risos> e o cara só colocou. É. Não é que tem gente que te pega num dia mal ou menos e acha que você é isso a vida inteira, entendeu? Então. É, depois. Vai ver dessa que alguém detalhe, pegou isso aí com. Não, com um eu, dia eu, ruim. eu vou jogar real, cara. Quem me conhece na rua aí, eu sou o cara da galera, assim. Isso que eu tô falando, mas pegaram, é. pegaram você num dia ruimzinho. Hum, mas quem falava que eu era pau no cu é bom não, saber. Não, não, não, eu não vou lembrar <risos> pau agora no quem cu, falou. É, pau no cu. Ah, sempre tem, né? Como é que tipo assim, tipo, quando falam, pô, você gosta de eu gosto de fulano, eu falam, pô, esse cara. Não é legal, é. Ih, cara, esse cara não sei quem. Uma vez encontrei é. com ele, não sei aonde, sei o quente, sei o que, sei o que. Metidão. Quente, é, é, é, é, sempre tem. A turma me fala também muito isso. Mas o povo gosta de queimar, né? O povo dá gostado. gostada. Mas você liga? bola, é inevitável. Todo mundo fala mal de todo mundo. Todo Vamos mundo sim, mal, todo mundo. sim lógico. Eu não tenho, lógico. A gente não tem controle de quem fala mal da gente. Zero. Correto? O importante é você não ligar. Então, meu irmão, é isso aí. Vida que segue. Quem me conhece pessoalmente quem lidar comigo, sabe quem sou eu. Agora, querem falar sem me conhecer? Fala também. Não, mas...